O Natal está chegando e tudo o que quero é um mundo melhor. Se somente eu lutar por um mundo melhor, um dia eu me cansarei, pois sou uma criança e desenamarei diante das dificuldades. Mas se eu tiver o teu ombro amigo, eu você caminhar comigo com a fé que abre portas e a tua palavra de encorajamento, nem por um momento ficarei desanimado. Eu irei sim, além do meu limite. Eu chegarei ao castelo dos sonhos, que em algum lugar sei que existe. Eu preciso muito de você, e certamente você também precisa de mim. Vamos unir nossas forças, para nos tornarmos fortes. Se cada um fizer um pouco, tenho certeza que teremos um mundo bem melhor. Papai Noel, sou como todos e também tenho meus pedidos. Mas não se preocupe, tenho pouco a te pedir. Tenho mais a agradecer, mas como o senhor é muito bonzinho, dá um jeitinho de acabar com todas as guerras. É Essa gente já brigou por tanta coisa, façam que eles vejam a inutilidade de tanta disputa. Também tem aqueles que eles, se não sabem amar e só odeiam. Façam que eles entendam que o nosso tempo é tão curto para se desperdiçar com sentimentos menores. Ah, tem também ateles que me magoaram. Faz com que eu me esqueça do que houve e me dá luz e grandeza para eu aprender a perdoar. Ainda tem aqueles que se encontram desesperados. Dá-lhe conforto, um motivo de viver, da vida e mostra-lhes a maravilha operada pela palavra esperança. Tem aqueles que já são meus amigos antigos. Para esses eu peço e te sempre pedi que eu possa sempre ser o que esperam de mim e, se não for, for, que possam entender meus limites. Agora tenho os meus novos amigos, para esses o que peço é lindo e grandioso, que o milagre que faz a gente se encontrar continue só operando belezas em nossas vidas. Ah, tem alguém especial por quem eu quero pedir, é alguém que tornou minha vida mais linda e feliz. Dá um jeitinho desse alguém nunca sumir, já que não há como viver sem ter ele por perto. Papai Noel, faz com assim que eu possa acreditar Papai que o mundo pode ilumine nosso Natal e com esperança penso... de amor. É, esperança de dias melhores, ilumine um olhar com cumprimentos de felicidade e paz. Ilumine nossos dias, para que deles sempre possamos lembrar como os melhores momentos das nossas vidas. Ilumine as nossas famílias, para que não esqueçam a base de tudo é o amor e a compreensão, ilumine nosso Natal para que não seja mais uma festa, e sim uma lembrança de uma época inesquecível, onde mais importante que qualquer presente é a presença em nossos corações, do amor, solidariedade esperança. Quando se aproxima o Natal, as pessoas parecem ficar mais conscientes dos sentimentos que esta data nos faz lembrar. Ficamos mais sensibilizados com os problemas alheios. Nos deixamos envolver pela magia desse dia. No entanto, deveríamos ter esse olhar de bondade em todos os dias do ano, e não somente quando o Natal se aproxima. Neste Natal, eu desejo em cada olhar... As pessoas sintam mais alegria nos amigos, nos irmãos, em cada gesto, mais esperança, em cada encontro, mais amor, amizade, bondade, compreensão, ternura, carinho e, sobretudo, mais perdão e menos rancor, que todos nós possamos compreender e aceitar a nossa vida como ela é, sem mágoas, sem revoltas, mas sim com amor puro, sincero e verdadeiro, que temos dentro de nossos corações. Sem nos envergonharmos e de demonstrar os mais puros sentimentos que possuímos. Desejo felicidades a todos que aqui estão presentes. Grande abraço.